primário, ginásio, enfim, escola, e eu fazia como esses desenhos repetitivos, né, que você faz quando a aula tá chata, ou telefonando, até que em 76, em Petrópolis, eu tava morando em Petrópolis, eu resolvi fazer isso é, no espaço, quer dizer, eu peguei arame, em vez de desenhar, peguei um pedaço de arame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 Thank <laughs> you.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 Com 183, podemos utilizar o ábaco da seguinte forma: 4 unidades, 3 dezenas e 2 centenas. Ou seja, colocamos o 4 na primeira coluna, 3 na segunda e 2 na terceira. Agora, adicionando 3 unidades, 8 dezenas e 1 centena ao nosso ábaco, qual o resultado? Primeiro, colocamos o 3 na primeira coluna, o 8 na segunda e o 1.